Boa tarde, irmãos, graça e paz. É mais uma vez um privilégio, uma honra estar aqui nesta segunda-feira, tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração para introduzirmos como estudo hoje. O título da nossa reflexão hoje se chama Caminhos no Deserto. E o nosso texto, ele vai ser embasado em 2 Pedro 3, do capítulo, do capítulo 3, do versículo 1 aos versos 18. Mas antes de começarmos a adentrar na palavra, eu gostaria de lembrar os irmãos logo mais às 20 horas para estarmos aqui reunidos todos na nossa sala de oração. E eu tenho certeza que após esse estudo você vai dar uma importância ainda maior daquela que já tem dado neste segmento que a igreja tem colocado às segundas-feiras à disposição de todos os seus membros, que é a sala de oração. Antes de começarmos, eu gostaria então que nós fechássemos os nossos olhos e orássemos a Deus pedindo direção, discernimento e que o Espírito Santo possa nos esclarecer aquilo que tem proposto para falar à sua igreja nessa tarde, amém? Convido você a fechar os teus olhos então e vamos orar. Amado Deus, nós queremos entrar agora na tua santa presença e através, Senhor, desta oração, Queremos colocar esse estudo diante de Ti. Esvazia os nossos pensamentos. Tira tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do raciocínio, do entendimento da Tua Palavra. E que somente o Teu Espírito possa ser aquele que conduza os nossos olhos, a nossa mente, a nossa boca e o nosso entendimento para a absorção daquilo que Tu tem proposto para o nosso coração nessa tarde. Fica conosco, conduz esse momento e seja conforme Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero hoje levá-los a uma reflexão sobre o estudo da palavra e em como extrairmos a essência do conteúdo que o Espírito quer nos revelar através dos textos e contextos os quais nós iremos ler e como disse anteriormente então o nosso texto áureo está em 2 Pedro no capítulo 3 dos versos 1 a 18 se você está com a sua bíblia peço que acompanhe aonde nos diz assim a santa palavra, carta essa que foi escrito pelo apóstolo Pedro, o qual nós Descrevemos um pouco da sua história no estudo anterior, que foi aqui ministrado. Aqui nós vemos um homem já num nível espiritual. Um homem que aprendeu a caminhar com o Senhor e pela fé passou a gerir a sua vida pela condução do Espírito. E nos diz assim a palavra em 2 Pedro, no capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor e o seu significado. E como cristão deve esperar o Senhor viver uma vida reta, estudar as, as Escrituras e crescer em Cristo. Diz assim a palavra. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças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 nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, peço, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igual o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo sabedoria que lhe foi dada.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 propriamente nesta palavra lida, eu quero a título de introdução, tecer alguns comentários a respeito da palavra e, e como nós devemos estudar a palavra de uma forma que ela nos seja interessante, nos seja uma fonte de saber e explicação diante de conhecimentos e como nós podemos aprender a fazer as perguntas certas diante desta palavra. Uma das áreas que eu considero mais fascinante do conhecimento é a metodologia científica, porque ela norteia o conhecimento do homem. O entendimento. Através dela, ela é, é, é possível você pesquisar de uma forma ordenada e eficaz, organizar as ideias e os conceitos sistemáticos, produzir as respostas de maneira clara e fazer um resumo ou resenha, tornando a, bi a bibliografia um elemento inesquecível, ou seja, o conhecimento dos livros quanto ao seu valor literário. A Bíblia, ela não é uma coletânea mística ou esotérica com buscas a transmitir uma relação acerca de determinados assuntos que dizem respeito a aspectos da, da natureza de vida. Por exemplo, ah, eu quero comprar um carro, vou abrir a Bíblia, senhor, compro ou não compro? Me disse devo ou não devo? Infelizmente, vemos hoje muitos no meio cristão, usando a palavra desta forma, com este entendimento. Como se a Bíblia fosse um, li uma, um livro de tarô, você joga a carta e vai saber se deve ou não deve comprar. A, a Bíblia, ela é um documento ordenado por Deus, aos homens, e é um manual de bem viver. Ela possui um conteúdo rico, tanto em conhecimento quanto em saber aplicável. É uma bússola para o crente trilhar a sua caminhada social e espiritual nessa terra. Ela é a direção estratégica de Deus para disciplinar, para educar os seus filhos a fim de prepará-los para a morada celestial. Nós não devemos olhar a Bíblia como um livro pronto para nos dar palavras de afago Encorajamento e concordância acerca dos nossos projetos e desejos pessoais. Muitas vezes nós também abrimos a Bíblia com este intuito. Estamos deprimidos, decepcionados com alguma questão e vamos lá procurar uma palavra de afago, de encorajamento. Quem de nós já não fez isso? Mas a Bíblia, nós não devemos olhar também com este olhar a Bíblia, as escrituras elas são inspiradas por Deus e úteis para o ensino, vejamos o que diz a palavra em 2 Timóteo no capítulo 3 dos versos de 14 a 17 a inspiração valor e utilidade das santas escrituras tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado sabendo que eu aprendi, quem aprendeste que desde a infância sabes as, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Esta é a finalidade da palavra de Deus, nos ensinar, ser um manual de bem viver, como já dissemos. Nós costumamos, diante das dificuldades ou situações extremas, geralmente nós costumamos exclamar repetidamente, diante de um problema, de uma circunstância que está difícil, nós costumamos dizer: Deus fala comigo! Deus fala comigo! Deus fala comigo. Deus fala comigo. Eu estou ficando desesperado. Porque um dia você ouviu o pastor ou o pregador dizer que você devia olhar para o alto em busca de respostas. Num salmo que dizia: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e as terras. Isso está no Salmo 121, os versos de 1 a 2. E você está, Deus fala comigo, olhando para o alto, pedindo, o meu socorro vem do Senhor e nada, silêncio total. Mas você esqueceu a outra pregação que dizia, num outro dia que o pastor, que aquele pregador... Também disse, que está lá em Oséias 4:6, O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. mesmo que interessante aqui. Ele não diz que eu me esquecerei de ti, mas me esquecerei dos teus filhos. Então, quando você começa a viver uma situação problemática, e de repente você vê essa mesma situação se estendendo para os teus filhos, porque, como você não buscou esse entendimento, este conhecimento através da palavra, que esteve sempre ali à tua disposição, você não aprendeu. Você não teve capacidade também de ensinar os teus filhos. Consequentemente, os teus filhos vão sofrer com isso. E aqui diante de você está falando um homem que já viveu esta situação. Em outros tempos, e por causa destes outros tempos, hoje ainda colho algumas consequências. Mas... Pela graça e a misericórdia de Deus... Hoje, Deus tem mudado toda essa situação adversa. Deus tem, através da minha vida... Daquilo que eu tenho procurado fazer... Diante da palavra... Deus tem feito com que meus filhos possam ver isso... E se inspirar também. Então vejam a importância... Que nós temos em buscar o estudo adequado da palavra de uma forma ordenada e correta. Tem uma saída, como eu disse. E ela está lá no Salmo 1, no versículo 2, que diz assim. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu descobri isso... A palavra antes, ela quer dizer primeiro, preferência. Quando você começa a dar preferência para as coisas de Deus. E a palavra prazer, ela está ligada à sensação, à emoção agradável, a uma satisfação, a uma necessidade, uma alegria, o um contentamento. Ou seja, você tem, você dá preferência a palavra de Deus e você tem satisfação naquilo que você está fazendo com a palavra. Quando você dá preferência à palavra, porque veja bem, você não pode simplesmente, ah, vou ler a Bíblia, está na hora, vamos lá, está na hora de pegar essa Bíblia, bom, vou, já fiz a minha obrigação, como quem diz, paguei o treino. Não é assim que a palavra funciona, não é assim que Deus quer que nós Vejamos a palavra e busquemos orientação pela palavra. Deus quer que nós tenhamos não só a preferência, mas o prazer, a satisfação de pegarmos a palavra. Irmãos, hoje, para mim, é, eu não precisaria de livro nenhum mais para leitura, seja da ordem que fosse, para orientar. E nortear a minha vida, se não a própria palavra. Aqui você encontra todas as referências que você possa imaginar. Para exemplificar a situação que seja. Que você já tenha vivido, que você vai viver, ou que você poderia viver. Não existe exemplo que não esteja descrito na Bíblia mostrando o problema e a solução. Não existe. Seja da ordem e natureza que for. Você pode buscar a palavra e você vai encontrar um exemplo similar. Nós não devemos estudar a Bíblia como um meio de buscar respostas temporais às perguntas imediatas também. Porque a Bíblia ela é o salvo conduto para o cristão. Desenvolver de uma maneira adequada a sua caminhada na terra. Então imaginem quem vai conduzir um carro e ainda não tirou a carteira de habilitação. E também não conhece o um manual das placas. A cada placa que ele vai indo, ele precisa de uma resposta e ele vai lá. Ele vai lá, vai chegar a um ponto que ele não vai conduzir aquele veículo, porque não vai ter tempo de olhar a placa, conduzir, fazer tudo. Por isso, a palavra é importante, nós temos esse discernimento, de não buscar resposta em meio a situações temporais. Se você estudar lá antes, se você tiver consciência de traçar um plano, uma metodologia de estudos para ela, você vai ter as respostas antecipadamente para quaisquer que sejam as situações. Muita gente fala também em prazer da leitura, mas às vezes parece que essa noção fica um pouco confusa. É claro que tem um elemento divertido, de entretenimento, em acompanhar uma história emocionante, engraçada, cheia de peripécias e a Bíblia está cheia dessas coisas também, mas essas são apenas algumas das alegrias que a Bíblia pode nos proporcionar, porque essa é, uma, essa é a satisfação mais simples, ela é evidente e superficial e a palavra tem muito mais do que isso. Muito mais, Deus, Ele quer se revelar na sua essência. E para você encontrar a essência de Deus na palavra, é preciso que você preste atenção no que nós vamos ler agora, em João, no capítulo 4, nos versos...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 Quando nós viemos cultuar a Deus, cada um de nós sai da nossa casa com um determinado momento muito particular e com as suas... As suas circunstâncias pessoais, bem distintas. Por exemplo, eu posso sair da minha casa e vir para um culto. E chegar nesse culto feliz, porque a minha semana foi ótima, foi produtiva, foi muito boa. Então eu chego aqui, vou agradecer a Deus hoje, enfim. E tudo bem. E eu posso também sair da minha casa... Neste mesmo culto, em que o outro irmão talvez tenha chegado desta forma, como eu acabei de descrever, mas eu posso sair da minha casa pensando na conta que eu tenho que pagar na, na segunda-feira, na doença que eu estou enfrentando com algum familiar, nas situações que eu tenho que resolver no trabalho e chegar aqui de uma forma completamente diferente em que o outro irmão chegou. E eu quero compartilhar com os irmãos. Algo que. Me marcou muito no culto de ontem. Quando. O irmão no louvor nos perguntou. O que é mais importante? Louvar. Ouvir a palavra, e eu percebi que muitos levantaram uma vez, outra vez, outros levantaram as duas vezes, outros ficaram indecisos, e eu fiquei com aquilo no meu coração, o que é mais importante Deus? Mas ao sair do culto, ainda aquela pergunta me inquietando, eu resolvi acrescer mais uma coisa, e a oração. O que é mais importante? Louvar, pregar ou ouvir a palavra ou orar? E eu comecei a questionar Deus sobre isso. E fui até a minha casa em pensamento, questionando Deus sobre isso. O que era mais importante? E aquele silêncio foi... Até eu chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, Deus me trouxe exatamente esta palavra. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, a resposta que eu tive, até para não ficar, ah, mas então eu tenho que louvar mais, eu tenho que pregar mais ou eu tenho que orar mais? Para Deus Não existe No plano de Deus Isto é mais, isto é menos Deus não olha Porque Deus me trouxe a luz também Assim como o pecado Não existe o pecado, o pecadinho, o pecadão Pecado é pecado E ponto final Tudo para Deus é importante Mas eu entendi O que o irmão quis dizer Passar naquele momento quando nos colocou aquela situação. Porque eu percebi que diante de uma circunstância que ele havia vivido. Ele trouxe perguntas para si e quis compartilhar com a igreja. Ou seja, o mundo tem procurado... De uma forma muito intensa viver todas as coisas que acredita serem certas. E muitas vezes nós chegando dentro da igreja, nós vemos essa situação, como eu acabei de descrever. Uns chegam de uma forma, outros de outros. Mas o que nós precisamos entender e a mensagem principal que ele procurou passar é que devemos estar diante da presença do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade que foi para isso que nós fomos criados, nós fomos criados para sermos adoradores, e é isso que Deus tem buscado, Deus tem buscado adoradores, então independentemente de você louvar, pregar ou orar, Deus quer adoradores, a igreja clama por avivamento, a igreja clama por por evangelismo, a igreja clama por várias causas. E quando nós estamos aqui, a pergunta central deste tema sobre adoração é... Eu venho adorá-lo em espírito e em verdade? Porque é isso que Deus tem buscado de mim e de você. Que ao adentrarmos por aquela porta e ao estivermos aqui dentro, não só aqui, em qualquer lugar, que nós estejamos adorando em espírito e em verdade. Se você está com um problema, venha mesmo com o teu problema, chega aqui, deixa o teu problema sentado. Quando você levantar e começar o louvor, dê o máximo da tua voz, dê o máximo do teu coração porque é a Ele que você está adorando, se você veio feliz, glória a Deus, dê mais glórias a Deus por isso ainda, se você está aflito, logo mais à noite nós temos a sala de oração aqui, venha com este mesmo Espírito, importa que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade, é isso que Deus tem buscado da sua igreja. E quando nós entendermos isso na sua essência, estejam certos, esse avivamento vai acontecer assim. A metodologia científica é uma área da ciência. E a ciência, ela lida com incertezas. As conclusões, elas nunca são totalmente ou absolutas, verdadeiras ou falsas, com graus variados de probabilidades que são as hipóteses. A palavra, ela lida com uma palavrinha monossilábica que se chama fé e tem sido muito evidenciada em todos os cultos em todos os estudos em orações se os irmãos pararem para prestar e se puderem ouvir novamente pregações vocês vão ver que a fé é um dos temas que tem sido mais evidenciados nestes últimos tempos e não é à toa porque, como nós lemos na palavra, os tempos têm chegado, os tempos finais têm chegado. Não sabemos quanto tempo falta, porque a própria palavra, conforme lemos, diz: para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Mas o que é a fé? A fé, já decoramos, diz até. É a certeza absoluta das coisas que, não se, que se esperam e que não se vê. Ou seja, se você espera, mas ainda não viu, não há espaço para probabilidades. Porque a fé é a certeza. Como nós vimos, a ciência lida com incertezas, mas diz que a fé é a certeza. Então Deus pede para que nós pautemos a nossa vida em cima da fé. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o autor diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé é o dom como disse o pastor outro dia, alguns tem mais, outros um pouco menos, mas se você exercitar essa sua fé, ela vai se tornar crescente, à medida em que você experimentar, através desta adoração em espírito e em verdade, as respostas de Deus para a tua vida, e você vai perceber nos mínimos detalhes, e você vai passar a não ver mais apenas através da palavra histórias engraçadas, emocionantes, cheias de peripécias. Você vai passar a ver um Deus na sua essência, se revelando através da sua palavra. Como nós dissemos há pouco, olhamos para o alto, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus está falando contigo o dia todo. Você não precisa olhar para o alto. Você basta baixar os olhos para a sua palavra. E você vai ver a voz de Deus falando de maneira clara, limpa ao teu coração. A fé, ela é inegociável. Ela é um juízo de valor e um termômetro de esperança. Ela é a garantia para o crente ser vitorioso nas batalhas, nas lutas e nas aflições. Em, em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versos 6 e 7, Pedro, como já dissemos, foi um homem que passou por inúmeras situações até se converter ele entendeu o valor da fé. E olhem a descrição que Pedro dá como relevância e importância a respeito da fé. Ele diz, no capítulo 1, nos versos 6 e 7, Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, ele está dizendo aqui, ainda que no tempo de hoje e de agora. Se for necessário você passar por provações, tenha fé. porque no, no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé.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 em uma parte dessa balança, e a fé na outra, o que Pedro está querendo nos dizer, que nem todo o ouro, o melhor ouro, mesmo apurado por fogo, tem o valor da minha e da tua fé. Você consegue perceber a preciosidade que é a fé Nós vemos muito no nosso dia a dia, diante das circunstâncias, situações, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Mas você já parou para perceber o valor e o que é a fé? O que Deus quer te mostrar é mais do que uma palavra monossilábica. Deus quer te mostrar o valor da essência desta palavra. E Deus quer, através dessa palavra chamada fé, ter um contato direto e profundo comigo e contigo. O título do nosso tema, como disse, se, chamava, se chama Caminhos no Deserto. Para nós atravessarmos os caminhos no deserto, não é requisito primário nós conhecermos o deserto, mas sabermos como sobreviver nesse deserto. E a Bíblia é a bússola, é o nosso manual de estudo para aprender a atravessar, sejam quantos ou quais forem estes desertos. Olha o que Paulo disse, ao finalizar suas considerações na carta aos Efésios, no capítulo 6, de 10 a 18. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus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 para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre, ou seja, colocando no teu braço como um escudo, a fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Você tem na mão... Como eu disse no início, não apenas um livro místico ou esotérico, você tem na mão o manual, a bússola, para trilhar essa caminhada. Como nós lemos no texto áureo, para encerrar, que está em 2 Pedro, aonde Pedro procura... No início, como nos diz, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor. Tendo em conta que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo onde está a promessa. Nós já não temos visto isso nesse tempo. Cada vez mais seitas, religiões têm aparecido, tentado se autossustentar muito mais de uma maneira política para dominar as massas, porque essa é a função do inimigo. Infelizmente, muitos que estavam também dentro das próprias igrejas, dentro de, das denominações que se dizem cristãs, muitos também já se desvirtuaram, e a palavra diz isso. Agora, eu e você que procuramos estar focados na palavra, estudando a palavra... Aperfeiçoando o ensino, tendo prazer nisso, como lemos no Salmo. A palavra nos diz, através dessa epístola, que nós podemos suportar esses dias. E para finalizar, diz ali, não retarda o Senhor a sua promessa, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá como ladrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão, com um estrepitoso estrondo. O que é um estrepitoso estrondo? É um barulho que, irmão, nenhum de nós eu tenho certeza que teve a possibilidade, e nem queira ver como vai ser esse barulho. Diz, e, diz a história que em 1900 e, 1883, o mundo presenciou um evento natural tão bombástico e violento que pôde ser notado de alguma forma por praticamente todos os habitantes do planeta. Que evento foi esse? A explosão do vulcão Krakatoa na Indonésia. É tida até hoje como o som mais alto já ouvido na história. Foi tão poderoso que causou mega tsunamis que mataram milhares de pessoas. Você imagina que a palavra diz aqui que o dia do Senhor. Quando vier. Vai ser um barulho tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não se ouviu o som igual. Para a gente encerrar, eu quero deixar algumas considerações. Primeiro, é levá-lo ao prazer de ler essa palavra. É descobrir, procurar descobrir a essência do Deus vivo. Que tem sido Senhor da minha e da tua vida. Te levar a entender que Deus busca verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Seja você mesmo. Deus sabe do nosso coração. Conhece as nossas necessidades. Sabe que dentro do coração humano não tem praticamente nada de bom. Mas mesmo assim, Ele me ama e ama você. Em Atos 15, 8 e 9, diz assim a palavra... Ora, Deus conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos considera, E não estabelecendo distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Não tem nada de bom em mim nem em você. Deus sabe disso. E que bom que nós também tenhamos essa consciência. Mas pela fé, a palavra nos garante que Ele pode purificar o nosso coração. Eu aguardo você logo mais, às 20 horas aqui. E nesse espírito e em verdade você venha junto comigo e outros irmãos que têm vindo constantemente entregar o teu louvor e entregar a tua oração para esse Deus que está só esperando a mim e é você. Sacudimos as estruturas Este templo, através do louvor, através da palavra e através da oração, abalar as estruturas das cadeias que tem prendido o seu povo de alguma forma, ou por alguma situação adversa que ainda tem te deixado ansioso, depressivo, que ainda tem te deixado entristecido. Eu convoco você. Se você quer ver esse avivamento acontecer nesta cidade, através da tua vida, através da minha vida, esteja conosco logo mais aqui. Em nome de Jesus, espero que Deus possa ter falado de forma clara, concisa e sucinta ao teu coração, como falou o meu nessa tarde. Deus abençoe a tua vida e a Ele seja dado toda a honra, toda a glória para todos, sempre em nome de Jesus. Amém. Música